Tudo bem, hoje eu vou responder uma outra dúvida. Quanto tempo duram as lentes de contato? Elas podem durar muitos e muitos anos, o que vai depender no tempo de duração é basicamente os cuidados que a pessoa tem em relação ao seu próprio sorriso. É usar o fio dental, escovar os dentes adequadamente, fazer uma consulta de manutenção de seis em seis meses ao dentista. Então, a questão da durabilidade está diretamente relacionada aos cuidados que a pessoa já tem com seus próprios dentes naturais. Pacientes que apresentam problemas gengivais, cáries, infecções, higiene bucal ruim, dentes com pouca estrutura dental sadia e pacientes com bruxismo severo, as lentes de contato não são indicadas. As lentes de contato são lindas, resistentes e duráveis. Olha só, aproveita e marca aquela pessoa que pode presentear com a lente de contato dental. Você tá esperando o quê?